E aí, gente verde! E aí, gente profunda! Não tem coisa mais chata que uma pessoa carrancuda, uma pessoa de mau humor, uma pessoa que eu chamo cara de bunda, né? Aquela que tá sempre do contra, sempre com raiva, nunca concorda com nada, tá sempre. Uh, aqui no Rio Grande do Sul se usa muito uma expressão reinando, tá sempre reinando, tá sempre, né? Indo contra a maré, remando contra a maré. Se tem uma, um grupo de pessoas onde está todo mundo rindo, tem o Bronquinha lá, né, que está sempre do contra, que nunca gosta de nada, nunca nada está bom. Essa pessoa acaba ficando sozinha, não consegue conviver, não consegue se relacionar, não tem vida social, porque não consegue desenvolver um relacionamento com as outras pessoas. Então, eu trouxe aqui hoje o chá da felicidade, para que se você é assim ou conhece alguém assim, você possa ajudar. Então, fica comigo que eu já vou te passar quais são as plantas que você precisa usar para melhorar o humor. Solta a vinheta, pessoal! Eu vejo o mau humor como uma doença. E a Associação Americana de Cardiologia também vê assim porque eles fizeram uma pesquisa e compararam pessoas bem-humoradas com pessoas mal-humoradas e essas pessoas mal-humoradas, elas tiveram um índice muito maior de doenças cardíacas. Então, foi comprovado cientificamente pela Associação Americana de Cardiologia que o mau humor faz mal para o coração e acarreta uma série de doenças, isso é comprovado. Então, se você passa por isso, se você é mal-humorado, se você é meio ranzinza, é aquela pessoa que está sempre discutindo por qualquer coisa, que entra em briga por nada, eu acho que está na hora né, de rever os conceitos, fazer uma reforma íntima e tentar entender que a vida pode ser boa, que a Terra é um lugar bom, que não é um planeta hostil, que você não vive no meio da guerra, a não ser que você esteja num país em guerra. Né? Mas se você está aqui no Brasil, eu acho que não e você pode melhorar muito a sua vida, a sua mentalidade, as suas emoções, o seu espírito, para que você possa desfrutar de uma vida boa, se relacionar melhor com as pessoas, né? se desenvolver mais nesse quesito emocional. Às vezes, a vida é muito dura mesmo. Eu trabalhei 10 anos em consultório, atendendo todos os dias, eu atendi casos muito difíceis, muito cabeludos. E eu sei que a vida tem dor, que a vida tem sofrimento, e que tem pessoas assim que, quando elas contam um pouco da vida delas, a gente já tem vontade de chorar. De tão triste que foi, de tão desafiador que foi. Tem gente que tem pais péssimos, muito ruins, e que teve uma vida muito sofrida, um histórico muito sofrido. Tem gente que nem teve os pais, né? Que ficou rolando em orfanato, que entrou por uma vida de crime, que passou por muita necessidade, que passou fome, e a gente até entende que algumas pessoas sejam mal humoradas. Mas e aquelas que não passaram por nada disso e ainda assim têm mau humor? E ainda assim são ranzinzas? E ainda assim têm cara de bunda? Né? Essas podem se tratar, porque são pessoas que a gente diz né, que são privilegiadas, que têm melhores condições, que têm melhores formas né, de encontrar um bom tratamento. Se você está aqui assistindo esse vídeo, eu vou mostrar agora quatro plantas que ajudam a melhorar o humor e a tornar as pessoas mais felizes. Você pode dar até para o seu cachorro, se ele for mal-humorado, porque tem cachorro que é mal-humorado. Tem cachorro que é ranzinza. Né? Então, esse chá ele não funciona só para gente, ele funciona para os bichinhos também e você pode tanto usar para você quanto recomendar ele para as pessoas que você ama, né, e que não estão bem e que estão sempre de mau humor. Bem, a primeira planta que ajuda no mau humor é a maçã. Sim, a maçã, aquela que a gente compra no supermercado? É, aquela que a gente compra no supermercado. Você pode usar a casca, você pode usar a polpa, você pode usar a semente para preparar o chá, tá bom? E o que que a maçã faz? A maçã ela gera paz no lar, ela elimina o medo da morte, ela libera o sorriso. Então, às vezes, o mal-humorado, a coisa que ele menos faz é dar um sorriso, é sorrir, é se divertir, porque ele encara a vida como um campo de batalha, como uma dureza, né? então ele não consegue sorrir. E a maçã, ela ajuda a sorrir. A maçã ajuda a acalmar os nervos, a gerar bem-estar, a harmonizar o emocional, a trazer senso de prioridade e a eliminar falsos sentimentos. A maçã faz tudo isso. Então, ela é uma das plantas do nosso tratamento, tá? São quatro plantas. A próxima planta é a espinheira santa. O que, que a espinheira santa faz? Ela elimina vertigens, desintoxica o campo energético do sangue, purifica os sentimentos de amor e compaixão, ajuda a filtrar emoções, elimina a timidez, as oscilações de humor e o mau humor. Olha que incrível a espinheira santa. E traz resistência energética contra resfriados, ainda tem esse plus. Depois da espinheira santa, nós temos o jasmim. Qual a função do jasmim? Ele gera pureza nos pensamentos, purifica emoções e inferioridades, traz aspectos do divino, ajuda nos vícios contra cigarro, álcool, drogas e jogos purifica e desintoxica o organismo e é um repelente contra invasões obsessivas. Em seguida, nós temos o marmelo. O que, que o marmelo faz? Alivia dores locais, desincha, cria um efeito sedativo, calmante e protetor local. Ele aumenta a vitalidade e regula a atividade celular local auxilia contra qualquer processo de multiplicação indesejada e estimula a paciência, a perseverança e o equilíbrio emocional. Então, se cada uma dessas plantas faz tudo isso, imagina juntar todas elas e formar um time. Imagina o que, que acontece quando elas unem todos esses esforços. Se transforma num chá da felicidade que tira qualquer mau humor. Então, vou explicar agora como fazer esse chazinho. A primeira coisa é você esquentar a água, mas tem que ser no fogo mesmo, tá? Não pode ser com aquecedor elétrico, chaleira elétrica, um, fogão por indução, tem que ser água quente, esquentada no fogo. Se você não tem uma água quente né, que você esquentou no fogo, você pode, então, usar água fria. Na fitoenergética, é melhor você usar água fria, do que você usar uma água quente, né, que foi aquecida com um aquecedor elétrico. Porque a energia elétrica interfere muito no resultado da fitoenergética. Por isso que não pode pôr o chá na geladeira depois. Tem que preparar, usar na hora. Se você não tem um fogão que tenha fogo, usa água fria, tá bom? Bom, para fazer o chazinho, então, você vai esquentar a água. Uh, e você vai colocar esta água sem ferver numa xícara, essa água é, você coloca ela aquecida até o ponto que a água chia. né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de água para chimarrão. Quando chega naquele ponto que a água dá uma chiada antes de ferver, você desliga o fogo, põe essa água numa xícara e você vai colocar um pouquinho de cada uma das ervas. Quando a gente fala pouquinho na fita energética, é muito pouquinho, não vai dar nem para enxergar, eu acho, no vídeo de tão pequenininho que é. Isso aqui é um pedacinho de marmelo e ainda podia ser menos. É uma coisa muito pequenininha, tá? Porque na fitoenergética, você só precisa ter uma amostra do DNA da planta. Se eu tirar um fio de cabelo meu, é uma amostra do meu DNA. Eu sou muito maior que um fio de cabelo, mas tudo que eu sou tá naquele fio de cabelo. Então, o marmelo é a mesma coisa. Eu preciso de um pedaço muito pequeno. O shaft energético, normalmente, ele não tem gosto, ele não tem sabor, a não ser que você queira colocar mais planta, mas não é recomendado, porque não precisa, a gente usa muito pouca planta, até porque se a planta tem uh, algum efeito colateral e você usa muito pouco, ela não vai ter nenhum efeito colateral, beleza? É, a maçã, aqui tem maçã desidratada, esse pedaço aqui tá bem maior. Pode colocar esse pedaço? Pode, mas podia ser um quarto desse pedaço aqui para colocar no seu chá de maçã. Então maçã, marmelo, aí nós temos o jasmim que também está desidratado, um pedacinho bem pequenininho e nós temos aqui a espinheira santa. que tem uma folhinha mas podia ser um quarto de uma folha de espinheira santa para preparar uma xícara. Então, a fitoenergética ela usa pouca planta mesmo, porque ela só precisa de uma amostra do DNA da planta. E as próprias moléculas da água elas vão copiar a informação né, de todas as plantas para todas as moléculas na xícara. Então, não se preocupa, porque a fitoenergética trabalha com a ativação dos vegetais. É diferente da fitoterapia, que precisa extrair o princípio químico ativo das plantas. Na fitoenergética, você não precisa extrair a química, você extrai a fitoenergia, que é diferente, ok? Muito bem. Plantinhas na água quente, você abafa, coloca um pires em cima, coloca alguma coisa para cobrir aquela xícara deixa um pouquinho uns três minutos aí você pode coar e você vai fazer a ativação você vai friccionar suas mãos colocar as mãos sobre a xícara e fazer a oração que você quiser não importa que tipo de oração ai Patrícia mas eu sou ateu então agradece a vida das plantas daquelas plantas que estão ali que a planta deu aquela vida ali agradece faz uma oração de gratidão. ai, ah, mas eu não sei oração nenhuma. Inventa alguma coisa, canta uma música, um mantra, põe um símbolo reiki. Enfim, seja criativo e faz alguma coisa que te conecte à criação, à divindade, ao que você acredita. E aí, eu sei que muita gente vai perguntar, Patrícia, mas eu sou devota de Krishna. Então, canta um mantra para Krishna. Ah, mas eu gosto de Jesus, então reza um Pai Nosso. Ah, mas eu sou budista, então canta um mantra budista. Não importa a linha, o que importa é que você faça alguma coisa que te conecte à divindade e você vai direcionar essa energia através das suas mãos àquela xícara de chá. Depois, você bebe esse chá e você vai fazer isso por sete dias, duas vezes ao dia, tá bom? E aí, você vai ver que o seu humor vai melhorar muito, você vai começar a sorrir mais, vai come começar a ficar mais feliz. E se você tem alguma dúvida ainda sobre o chá, aqui na descrição, aqui no link, eu vou deixar um vídeo com o Luiz Mourão, meu colega, onde ele explica direitinho como preparar o chá. E eu quero te convidar também para nossa imersão alquimista das ervas, um curso totalmente online e gratuito que vai acontecer nesses dias que estão aqui na tela, que o pessoal vai colocar a data aqui. Então, você se prepara para participar, que é um curso sobre plantas, onde você vai aprender muito com a nossa experiência de 20 anos nessa área da fitoenergética e a gente vai entrar com tudo para te ensinar tudo que você precisa saber mesmo. É online, é gratuito e o link está aqui na descrição é só se inscrever, tá bom? Se você gosta de plantas, o seu lugar é na imersão alquimista das ervas. Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.